as planícies do Cerrado na América do Sul. Essas planícies não são dominadas por mamíferos e grande porte, mas por milhares de arranha-céus em miniatura. Bilhões de cupins usaram suas habilidades arquitetônicas para eliminar a luz. Eles ficam tão à vontade no escuro que a sua minúscula força de trabalho é totalmente cega. A escuridão é o santuário onde eles se protegem dos barulhentos intrusos diurnos. Mas durante uns poucos dias, na estação das chuvas, seu mundo vira de cabeça para baixo. Tudo começa quando a própria zona de combate dá o um sinal. Uma trovoada à tarde provoca uma reação em cadeia. Milhões de cupins alados saem numa corrida frenética para procriar. Ao contrário dos operários, eles podem ver. Mas a urgência desesperada para reproduzir os leva a ignorar o perigo. Os predadores de hornos exploram a luz para tirar o máximo proveito de tamanha fartura. As formigas partilham da proteção do cupinzeiro, mas agora traem os vizinhos juntando-se ao banquete. Fora da segurança do cupinzeiro, os cupins são abatidos aos milhares. A única salvação possível é continuar vivo até que a escuridão retorne. Finalmente o dia se vai e com eles os predadores de outros. Para os cupins que sobreviveram, a escuridão finalmente traz a segurança. Ou não, a guerra ainda não terminou. pois nessas poucas noites, a zona de combate não fica completamente no escuro. Milhares de luzes brilham nos cupinzeiros, emitindo um estranho colorido esverdeado. São larvas e vagalumes que partilham dos castelos dos cupins. E agora, surpreendentemente, substâncias químicas nos seus corpos provocam essa luminosidade interna. Os cupins alados ficam hipnotizados pelo brilho fantasmagórico e são atraídos para o seu fim. As larvas de vagalume esperaram o ano todo por esse banquete. Criando sua própria luz, elas transigem as regras da zona de combate. Os vagalumes estocam suas reservas ao máximo. E ganham a batalha. Mas os cupins ganharão a guerra. Sua força vem do grande número de indivíduos e sempre haverá esforços à espera na retaguarda. Assim, claro ou escuro, são eles os donos dessa zona de combate.